Não, não tem meio termo. Ou você se prepara bem com uma entrevista, ou você é um enrolão, você está tentando com a sorte. Eu não acredito em sorte. Eu acredito em sucesso. Eu acredito que a gente faz a nossa sorte. Porque muito que ocorre no processo seletivo de travamento é porque as pessoas não conseguem controlar suas emoções. Não é apenas na hora do processo seletivo. Quando você briga com seu companheiro, com sua companheira, com seu pai, com sua mãe, você também não se controla, Não é? Então, por que raios seria diferente naquele momento que você está lá na frente do um recrutador? A dica que eu dou sempre é, você quer controlar suas emoções, meu amigo? Controle em casa, meu querido, que é o lugar mais difícil, porque em casa você tem uma liberdade de xingar, você tem liberdade de brigar com as pessoas que você ama, porque depois você vai lá e faz as pazes. Quer começar a desenvolver a sua inteligência emocional, primeiro comece a se controlar com quem está ao seu lado todo dia.